fomos eh, afinando um pouco os aspectos que chocavam com a análise de impacto e com as observações da comunidade. Basicamente, o que se procura com a proposta é formalizar a análise de impacto, ou seja, algo obrigatório e não voluntário pela, que é feito pelo staff. Isso é necessário porque às vezes acontece de que eh, em várias propostas, em eh, versões de propostas, nunca tivemos uma análise de impacto e essa análise de impacto é uma contribuição muito importante para os autores. Basicamente, é o resumo, não vou, me, não vou ler o texto inteiro... Mas as mudanças que nós tentamos fazer no PDP para formalizar isso, primeiro foi no ponto 321 das funções dos moderadores, especificar claramente sobre a análise de impacto para diferenciá-la de outras informações que outros moderadores eh, podem solicitar ao staff. Por outro lado... Da análise de impacto, podemos ver, levar em conta as observações feitas pelo staff. Bom, claro que poucas semanas antes do evento é um período crítico, eles estão muito ocupados, então esse período poderia ficar excluído do, do período que lidamos para fazer a análise do impacto. A referência, são referências a outros PDPs, outras versões onde há situações parecidas, não vou comentar cada detalhe. Essas questões, às vezes, não são relevantes em outras comunidades, alguns dizem, mas, na verdade, os PDPs se aproximam bastante nesse tipo de coisas. Neste, em Afrenic, acontece também, que é voluntário, o que é obrigatório, mas decidiram impor isso num prazo, num prazo indeterminado, em APNIC é bem diferente, só tem cinco passos é, bom, nós, nós temos algumas páginas, então não se fala de análise de impacto no entanto, há vários anos o staff oferece é, em questão de dias, desde que, se pro, publica, desde que a proposta é publicada, também no Arim, o PDP do Arim é diferente, o, isso em menos de quatro semanas já, já estão sendo dadas as informações sobre a análise de impacto, e no PDP do RIP, que é, é mais explícito nesta questão, são especificadas quatro semanas sem exceções para a análise do impacto e sempre se cumpre. Com isso, então, seria a minha apresentação. Muito obrigado, Jordi. Convidamos então a Mariela Rocha, do Staff do para apresentar a análise de impacto da análise de impacto em cinco minutos. Muito bem. Temos dois slides sobre os comentários do slides. Nesse primeiro slide, os primeiros comentários já estiveram na versão anterior. Laqui considera que a análise de impacto é uma ferramenta útil que eh, contribui com insumos adicionais à discussão. No entanto, consideramos que os moderadores e a comunidade podem, e de fato é desejável que seja assim, esse é o objetivo, de, eh, podem começar a discussão de cada proposta, mesmo quando a, a análise de impacto não esteja pronta. O importante é a discussão da comunidade, eh, fora esse eh, indo além para além desse insumo adicional também a análise de impacto é relevante desde que seja o um insumo útil para a discussão não consideramos relevante um processo de discussão onde só o autor e o LACNIC participam sem a participação da comunidade um terceiro comentário diz que nós fazemos o máximo esforço para é, oferecer uma análise completa, mas, mas pode haver ocasiões em que é, reunimos, coletamos informações adicionais depois de publicar a análise de impacto nesses casos. Quando, quando é o caso de, informações, de informação relevante, queremos compartilhar. Então, é possível que, que tenhamos que voltar a publicar análise de impacto ou acrescentar essa informação adicional na lista, independentemente da análise de impacto. Os dois comentários novos que temos nesta versão, são o 4 e o 5, 4 diz que o LACNIC é o principal interessado em realizar as análises de impacto. E, a comunidade, e que a comunidade conheça os desafios e riscos que uma proposta possa ter, muito importante para nós. Então, independentemente de que a análise de impacto seja obrigatória no PDP, o LACNIN continuará realizando essas análises de impacto. Finalmente, não faremos recomendações específicas sobre esta nova versão mas queremos saber se a comunidade considera que esta é uma questão que deve deva estar especificada na, no PDP. Como eu comentei, então não temos recomendações adicionais, simplesmente são aqui uma mas pedido para que re, reflitam. Esta proposta não impactaria no, na, na operas, na, na, nas resoluções de LACNIC, mas sim nas, nas operações diárias. Sua implementação seria imediata. Muito obrigada, Mariela Jordi. Se colocamos meus slides novamente, podem colocar? Bem, eh, resposta... em resposta aos pontos comentados pela análise de impacto, primeiro, não seja, não vou ler o que a Mariela já comentou. Mas o primeiro deles Quero dizer que a proposta não modifica isso A comunidade participa voluntariamente Em muitas ocasiões Essa participação não se dá Como como desejável no Ao longo dos anos Ficou demonstrado que a análise de impacto Provoca essas conversas Então é verdade que sem análise de impacto Pode haver umas conversas Mas muitas vezes é, a conversa Não surge sem análise de impacto Então pelo, que, pelo indicado No ponto anterior os autores devem Atualizar a proposta quando haja contribuições, seja quando a comunidade do staff, ou seja, atenda ambas as, as, ambas as partes. É razoável e desejável que seja assim como diz o staff, e a proposta também não modifica isso. Um ponto número quatro, a questão é que seja feita no prazo. A queixa dos autores em muitas ocasiões é que houve propostas com análise de impacto depois de um ou dois anos é isso que nós estamos tentando modificar é verdade que isso aconteceu em poucas ocasiões mas aconteceu e queremos formalizar esta proposta para que não aconteça novamente quanto às respostas anteriores, as recomendações do staff seriam contraproducentes porque ficou demonstrado que a análise de impacto gera em muitas ocasiões um debate na comunidade que não existiria se fosse sem ela não é razoável que seja uma decisão dos moderadores decidir se faz falta ou não a fazer uma análise de impacto, já que isso está acima da comunidade. É uma função de moderação e determinação do consenso, não de influência no PDP. Com isso eu terminei. Muito obrigada. Obrigado, Jordi. Vamos passar, então, ao tempo de discussão. Convidamos todos a compartilhar dúvidas, e comentários. Usar os microfones aqui na sala, é, na, no painel de Q&A no Zoom, na parte de baixo da tela, ou levantando a mão virtualmente no Zoom, se quiserem é, se manifestar. Acho que o Franco pode passar o microfone a vocês. Temos bastante tempo, mas cada pergunta vai levar dois minutos e cada resposta também dois minutos. Temos primeiro... Ricardo Patara, que é mais divertido. Ricardo Patara. Eu entendo a preocupação do autor, mas sou contra a proposta. Tenho alguns comentários e vou tentar ser o mais breve possível. Como o nome indica, é uma análise de impacto. Não é... Um input, para, um insumo para as discussões. Há propostas que podem ter um impacto nas operações, nas, na implementação é, do RIR, mas é, nesse caso é importante que o LACNIC indique isso, mas há propostas que não têm isso. E não deve ser usado, como você mencionou, como motivação para a discussão. Eu concordo que isso acontece, muitas vezes as discussões são iniciadas a partir da análise de impacto, mas não deve ser essa a solução para um problema. Que de falta de discussão. Acho que não deve ser esse o caminho de solucionar um problema desse tipo. E parece que alguns autores tentam ajustar suas propostas de acordo com a análise de impacto, com a, o que emita a análise de impacto. Eu acho que devemos ouvir a comunidade o que a comunidade indica, essa é uma boa ideia. Se, ainda que a análise de impacto tenha algumas preocupações, é, se, depois a comunidade vai decidir se essas preocupações valem a pena, se há que, se, que servem de apoio. Acho que não deve ser obrigatório. Mas eu entendo as preocupações e o possível problema que você indicou. Mas não acredito que precisemos de que seja algo assim tão duro como uma obrigação e também como comentário você mencionou os outros Cheers como você indicou não devemos fazer o que os outros fazem, porque cada comunidade tem seus problemas. Muito muitas vezes é interessante fazer uma comparação, mas como você disse, os outros rios não têm uma, o mesmo funcionamento que o nosso. Uma observação, o link que você indicou aponta para uma versão que já está obsoleta. Ah, existe outra versão e é indicado. E é interessante que, o que se indica que a análise de impacto é feita no final das discussões. Mas qual é o objetivo? Para que o RIP esteja, eh, esteja presente e faça uma interpretação correta, o impacto que pode eh, ter no sistema com a com recursos é, e também os impactos, ou seja, uma análise do impacto não deve ser considerada como um input ou um insumo para essa discussão. Ricardo, você mesmo está me dando é, lugar para dizer o que eu estou dizendo? a análise de impacto promove as discussões, mesmo que seja uma discussão sobre os aspectos, e esse é um problema não podemos resolver essa questão ou seja, aumentar a participação da comunidade já vimos que não é possível mas se não a participação da comunidade a análise de impacto é um insumo útil deveríamos tê-la e deveríamos tê-la a tempo obrigado Ariel. Ariel Atahualpa Atahualpa não é mexicana, mas tudo bem Querido Jordi, novamente com essa proposta. Versão 5, eu não sou a favor. Como não fui, fui também não, não talvez tenha sido muito, é, dar, ter dado uma resposta meio ríspida na vez passada, mas acho que devemos terminar com esse assunto. Por quê? Eu não sou do staff, eu estive sentado aí, sei, e você também sabe. Acho que conheço bem... O trabalho do staff, todas as consultas que fazem, acho que essa proposta está procurando ajustar os tempos para que coincidam com as, os interesses dos autores. e fico preocupado que só pelo fato de ter um tempo estabelecido no manual, acabemos depois ter, tendo que gerar formulários e mandar e-mails, dando explicações que vão roubar mais tempo e mais recursos do que seriam gastos em fazer uma análise de impacto. Então, não acho que que seja que deva ser obrigatória, acho sim que a análise de impacto em muitos casos é, é enriquecedora e estar, seria bom que fosse assim, mas muitas vezes, inclusive, acho que algumas discussões que são promovidas a partir da análise de impacto poderiam não ser tão boas ou até mesmo a análise de impacto poderia influir na comunidade ou em alguma decisão dos moderadores sobre o consenso. Então, eu acho que não, se, não, não devemos dizer que, é, que seria boa ou bem, que se estaria bem em todos os casos. Não estou de acordo com essa proposta, como eu disse em versões anteriores, acho que devemos abandoná-la, é, deixá-la de lado e procurar outra. Obrigada, Ariel. O que você fala sobre é, estipular um prazo, ao estipular um prazo estamos obrigando e e perdendo uma análise de impacto melhor, para, ou seja, entendo que foi isso que você quis dizer eu entendo que não é certo, porque a proposta especifica que é, pelas razões que, for, que existirem esse prazo não pode ser cumprido é, ou seja, está contemplado que, bom, eu acho que explicar é gasto de recursos dar explicações é gasto de recursos porque as explicações é, não, não, não, nunca são suficientes requerem é, ou seja, uma, mais, mais gastos de recursos. Temos alguém no Zoom para mais uma pergunta? Não, ninguém no Zoom, Nico Nicolás Antonello. Falo pessoalmente, a minha opinião pessoal. Eu não estou de acordo com a proposta, em primeiro lugar, e vou explicar porquê. Vou usar os dois minutos, avisem quando faltarem 10 segundos, por favor. Eu acho que há certos perigos com esse tipo de enfoque. E para isso, acho que é conveniente repassar a forma do modelo de governança da internet. É um modelo de múltiplas partes interessadas, de baixo para cima, não de cima para baixo. Se fosse modelo up-down, ou seja, piramidal, vertical, hierárquico, o LACNIC é, teria uma organização que obrigaria a cumprir certas políticas, e não é assim. É, faria com que, com que as políticas fossem desenvolvidas em cima e cumpridas embaixo. Não é assim que funciona. Análise de impacto, como bem dito, é, primeiro, análise como vai, impactar a política, primeiro a primeira política, não a análise, como a política vai impactar nas operações do LACNIC, ou seja, se o LACNIC vê que alguma coisa que está na política é impossível de ser implementada, ou na sua execução diária das tarefas, no cumprimento da política, acredita que não pode fazer, ou que deve discutir, Alguma coisa para que Tornar mais fácil a tarefa de, de realizar isso Aí sim coloca na análise de impacto Só o fato de que a análise de impacto Esteja antes que a política Eu acho é, Que é Potencialmente nocivo Muito nocivo para processos de desenvolvimento De políticas, porque Quem decide é a comunidade A política não sei se eu vou revisar vou fazer uma revisão também de, de, de, do vocabulário, não, não é que a política aprova, é, ou a política é aprovada, não, ela é ratificada ou não, ratificação e aprovação são coisas diferentes, por que, que essa, a, a diretoria do LACNI tem esse poder? Porque a diretoria está muito mais em relação com a parte executiva do LACNI, com o staff, pode perceber que alguma coisa que está na política não é executável, não, não será é, executada. Então, pode fazer com que volte à discussão. Isso é feito, bom, em alguns casos, na verdade foram poucos casos, e contados com os dedos de uma mão durante os últimos 20 anos. É, se faz isso, deve argumentar isso muito bem, porque quem tem que executar, gosta ou não, é, a decisão da comunidade. Então, uma análise política que está no início de um processo que é da comunidade, só para fomentar a discussão, é até contra a producente, nem sequer existe esse recurso nos modelos piramidais. Primeiro, o poder legislativo faz as normas, depois, depois, depois o poder executivo regulamenta essas normas. Não ao contrário. Não, nunca se diz é, nunca, ou seja, se há razões é, para não poder de não, não poder implementar precisa ser, isso precisa ser avisado antes e não depois acho que vai muito além de algo que pode parecer uma simples análise de impacto potencialmente pode ir contra o processo de desenvolvimento de políticas Nico, eu entendo o que você diz, não estou de acordo com os seus comentários em alguns aspectos, em outros eu poderia estar mais ou menos de acordo. Sobretudo, não estou de acordo em que a análise de impacto apenas observe situações que impactam diretamente as operações. Basta ler as análises de impacto para ver que há outras coisas que também podem afetar a comunidade. Olá, temos uma pergunta. Está ligado? Sim, muito obrigada eu sou, Lucia Leon, sou do Peru, de eu direito. Eu é o meu primeiro LACNIC, em primeiro lugar eu gostaria de dizer que acho razoável a proposta e que pessoalmente eu ser a primeira oportunidade de participar, eu achei muito mais claro o debate da primeira proposta da, e desta terceira, que, foram a, que tiveram análise de impacto pelo staff. Foi muito, a explicação dessas propostas ficou mais clara. Queria dizer que acho estranho Pensar em uma política Que não tenha uma análise de impacto Ou pelo menos uma análise de custo-benefício Embora normalmente em outros espaços Isso deva ser feito pelo quem propõe E apresenta a proposta Mas é importante pensar na forma Em que a comunidade está construída Ou seja, a pessoa, a equipe Que estiver mais capacitada Faça isso, distribuindo recursos então, acho que o staff do tem a capacidade de fazer isso. E, em último lugar, lembro que um dos argumentos mencionados foi que talvez seja uma proposta de política que não tenha o um maior impacto. Mas, em qualquer caso, a, o staff do tem capacidade de precisar isso justamente no prazo determinado. Simplesmente assinalando que não há impacto. O que tenha considerado. Muito obrigada. Muito obrigada. Temos Hernan. Eu estou, sou contra a proposta. Eu vou... A pessoa que falou antes de mim, no microfone, eu vou responder ao a, a, que ela disse. Eu não acho que a análise de impacto deva ser obrigatória para todas as propostas isso seria um excesso na utilização dos recursos do staff, não acho que seja necessário, o staff sempre está disposto a colaborar na elaboração da proposta. Jordi, você cada vez que vem, que apresenta, você fala de todas as vezes, todas as trocas que você teve com o staff durante a elaboração da proposta. Gustavo sempre é, emitiu análise de impacto para propostas que assim o exigiam. Isso foi muito benéfico para a comunidade, mas não é necessário que seja para todas. E não deveria ser obrigatório para todas as propostas. Essa é a minha opinião. Nesta versão já não é obrigatório para todas as versões. Isso já mudou desde a versão anterior. Obrigada. Vamos agora passar a palavra a Wesley. Bom dia Wesley Corrêa, primeiramente eu sou contra, da, contra a proposta porque imagino que o espírito da proposta no princípio seria de aumentar a participação da comunidade nas discussões e não é assim que a coisa funciona. Como já foi esclarecido pelos meus companheiros, que os meus colegas que estiveram no microfone, Análise de impacto, antes procura ver e prever os impactos que uma determinada política terá nas ações e no manual de políticas. Então, acho que a melhor maneira, o melhor seria que se o staff pode, depois de uma discussão ou enquanto estiver sendo discutido na lista, o staff avalia e leva em conta os pontos eh, ou seja, as contribuições da comunidade para uma aplicação e, uma, e a execução de uma política no manual de políticas. No caso de obrigar o staff a fazer essa, a executar a análise de impacto num determinado tempo para fomentar a participação da comunidade na na discussão de uma política, pode ser que o staff, por muitas atividades que tenha ou pelo motivo que for, não leve em conta todos os pontos necessários para, ao, no desenvolvimento dessa análise de impacto. Por isso eu estou contra a política, a, a proposta. A, o objetivo da proposta... Não era inicialmente fomentar a participação da comunidade. O que a proposta diz é que um dos argumentos que a justificam é que foi observado ao longo dos anos que até não ser publicada a análise de impacto, muitas vezes não há discussão da comunidade. Não é causa é efeito. Obrigado. Muito obrigado. Franco tem alguma coisa alguma pergunta no zoom? Não, no zoom não temos nada. Vamos passar então, vamos medir a temperatura da sala para considerar na hora de medir o consenso. Lembramos que no Zoom vocês terão um pol ou uma enquete. Pode ser que diga a palavra votação, mas sabemos que não é uma votação. Simplesmente fazemos uma sondagem das opiniões sobre a proposta. O consenso é avaliado com os comentários do fórum e da lista e, de forma alguma, isso é considerado... Vamos passar ao, a sondagem da sala e vamos ver se no Zoom também... Para que vão manifestando os seus pontos de vista. Para os que se manifestam presencialmente, bom, levantem a mão para que eh, possamos contar. As pessoas que estão a favor da proposta têm que levantar a mão. Muito obrigado. Muito obrigado. No Zoom, continuamos com o Paul Vamos levantar a mão aqueles que estiverem contra a proposta. Muitas graças. Muito obrigada a todos. Levantem a mão aqueles que se abstêm. Aqueles que se abstêm de emitir uma opinião sobre a proposta e mantenham essa, a sua mão levantada. Vou verificar o Zoom. Vou dar uma olhada no Zoom para ver os resultados. Muito bem. Estou dando uns segundos mais para o zoom. Mas tudo bem. Podemos fechar o pó? Bom, já temos os resultados. Muito obrigada. A proposta LAC 2023, versão 5, análise de impacto é obrigatória, com pessoas. Já tem oito semanas de discussão, terá essas semana, oito semanas no dia 20 de junho de 2023. A partir desse dia e até durante duas semanas, os moderadores comunicarão à comunidade se a proposta chegou ao consenso. Convidamos que vocês continuem a sua dis discussão é, na lista de políticas. Muito obrigada, Jordi.